Beleza, já de volta, a salinha, essa porta aqui não abre Teremos que pegar três peças Tem na parede aqui? Beleza Tá rolando um leitinho aqui, hein? Ó Raccoon City Milk Rapaziada, esse leite aqui não deve ser muito propício para a venda não legalizada, hein? Vamos ficar esperto Beleza Rapaziada Simplesmente Ó, a pontezinha tá um pouco diferente do original, hein? Mas Mesmo assim tá de boa Água totalmente verde Rapaziada, será que é tudo vírus essa parada aqui? O Caverninha não queria Investigar isso não, hein é essa aí, meu. Será que o Leon vai ter que pular ali alguma hora? Essa plantinha Vermelha O Caverninha deixou tudo no baú lá tipo, Deixou o Ink Ribbon aqui Simplesmente botar de volta lá, rapidão Beleza, rapaziada, como o game já está salvo O Caverninha deixou as granadas no baú lá porque vamos precisar de espaço, de, Ó, Só tem três ali, agora só tem dois. Pegamos uma chavinha benta. Ó, oh, beleza. Então, ó, esse aqui é o trenzinho que com certeza a gente vai trazer a ida pra dentro. É a verdade. E usar a pulseirinha dela. Estava umas paradinhas aqui. Recibo da entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado no pedido. Cofre resistente a calor 1. Um. O segredo está escrito agis na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Beleza, rapaziada. Se achar o cofre já tá ligado que tá escrito na lateral do cofre. Demorou é nóis. Nice. Seguindo assim, tranquilamente, no amor. Rapaziada, ó, tem, tem um zumbizinho aí reposando, hein? É bom a gente não fazer barulho com esses sapatênis do Leon. É o quê? Ó, oh, tem uma plantinha ali. Ó oh, o cofre aqui, tio. Não tô vendo nada escrito aqui não, hein. Rapaz, a é, plantinha é azul, será ou vermelha? Acho que é azul. V Vamos deixar o Loki dormir ali? Ó oh, aqui, ó. 2, 12, 8. 2, 12, 8. O quê? O quê? Coronha de espingarda, tio. que tamanho vai ficar essa escopeta? Vamos lá, Leo, Combina! Rapaziada, <risos> eu, eu, eu tô feliz, hein? Olha o tamanho da escopeta do Leon, tio. Parece um violão nas costas do cara. Tranquilo, sem acordar o zumbizinho ali. Vamos simplesmente sair na porta que tá escrito saída. Ô oh, meu, já tem lock aqui na saída, hein? Saída da balada, o cara já tá ali? Será que ele? Será que ele tá ligado? Rapaz, a gente tem a faquinha, né? Vamos começar a deitar os Loki aqui. Vou faquejar o Loki, hein? Ó. Tira a mãozinha. Isso, mas ele cai. Ó. Aí, tio, na moral. Ô, Joelinho, que lantra. Beleza. Ó, destroncou. Rapaziada, sobrinho número 3 da Rádio Kojima, hein? O jogo Fica esse loco, vamos acabar, cara Rapaz, ele é, tá pegando a faca na parede Isso, usou a faca, hein -espero, espero que ele tenha morrido, hein Eu Apresentava sintomas de oh, estar morto Sintomas de estar rolando na escada, quer dizer que ele tá morto Bracinho perdido e perninha também Tranquilão, já estamos sossegados na área Será que esse loco tá acordado? Vai lá e vê. Pera, vamos deixar ele quietinho sair andando Beleza, ali também Ó, ó, a gente pode abrir aqui agora, hein Rapaziada, vamos ser astuto hein, ó. Tranquilão. Passando aqui, na moral, a pontinha, esgotou esgotão sinistrão. Rapaziada, é não é... Ó, ó, tem zumbi ali hein. Pegamos aqui ó, security key. Rapaziada, não devia ter pego a polvoretas, hein. Ó, já tem uma saída aqui. O caminhão tá abrindo todos os caminhões. Oh, tá, tá, tá quebrado o jogo. Não. Rapaziada, o jogo zoou nós, hein. V Vamos prosseguir no caminho aqui? Rapaziada, a gente tem muito item. Aí ferra, hein, jogo. Vamos ter que voltar lá no baú rapidão, tio. Vap! Rapaziada, tá rolando até mais uma plantinha aqui. Ó, a gente já volta, já vai bonito pro baú. Se o Caverninha não tivesse gravado até agora, e gravasse a primeira vez agora, rapaziada, estaria perfeitos, Mas podemos gravar, acho que mais uma vez. Vamos indo de boa, passar essa parte estrategicamente, consciente e felizmente chegaremos mais pra frente. VAP! Beleza, rapaziada, já estamos de volta aqui, agora com mais espaços. V Vamos ver qual é que é. VAP! Plantinha, hein? Plantinha. Pode, plantinha. O quê? O jogo? Oh, louco! Rapaz, tá rolando um grande ali, hein? Os caras dá plantinha e ferro ao mesmo tempo, hein? Oh my God! This is getting worse. Rapazé, é altamente alienígena. Pode essas partes oh, meu Deus... Tá rolando mais bigorna aqui? Mas será que o se seu correr aqui eu passo? Não... Será que se eu passar amigável? Será que, será que dá pra passar aqui? Olha o tamanho da, da, das costas desse loco, Ele é gigante, ele tá submerso. Ô, oh, louco! Nossa, ele chega dando soco, tacando. Vai ter uns um aí, hein? Vaza, cadê? Nossa, será que dá pra vazar? Oh, deu sorte. Deu sorte, rapaziada. Beleza. Oh, meu Deus! Oh, oh, o caverninho é moscútil, ô oh, meu Deus, entrou na Steam Sai da Steam, caverninha oh, oh, meu Deus v Vamos usar essa plantinha aqui? Ô oh, meu Deus, aí não, em é jogo Ó oh. Be Beleza, vai, vaza Isso Ô oh, meu Deus, Steam de novo <risos> Mas é, oh, o caverninho entra na Steam Porque quando você vai entrar no inventário E você tá segurando o botão de correr O Loki entra na Steam, hein O com a é espert, passamos, tipo, oh, meu Deus Rapaziada, foi as duas plantinhas necessárias pra passar. Pelo jeito. É o que dava pra fazer. O cabernet passou ali na medida. O que, que acontece? Pera, tinha os zoinhos deles ali que dava pra atirar, mas com certeza vai ser milhões de tiro. Temos espaço suficiente pra pegar qualquer item agora e voltar tranquilamente com mais munição. Se tiver. Beleza. Espacinho. Aqui pra colocar uma peça. Espacinho para tirar uma peça. Vamos dar uma investigada aqui. Plantinha azul, tio. Vamos pegar a plantinha azul. Bica. A Queen. Dentro do plug dela. Beleza. Ó, dá pra colocar outra peça aqui, hein. Rapaziada, calma um pacote de bosta ali, você escutou isso? Não vi Onde é que... Rapaziada Tem lock aqui embaixo, hein? Rápido! Onde? Olha aí Isso, o joelhinho quebrou já na quarta, tipo, quatro balinhas só pra matar o zumbi é lindo Pera, é, de, de, deixa o Loki ali a faca quebrar, a gente não pode enfiar nos no tiozinhos lá se eles grudarem. Nós, beleza, pegamos o cara. Vai ficar andando aí, vai ficar andando, vai ficar de rolê. O Loki, rapaziada. Queen plug, deixa de quatro. Queen aqui. Tem mais peça? a gente tem que pegar outra agora. A gente abre aquela porta ali. Ficou alguma peça aqui pra trás? Rapazinho, o caverninho vai facar esse loco aqui Porque o caverninho tá, tá simplesmente Não curtindo a presença do... Ó, foi três faquinhas só cabeça. Beleza Sintomas de estar totalmente morto Beleza, rapaziada Temos nada mais que a Queen ali Ah Peraí, peraí Coloca essa peça aqui Sobe a escada benta. Ó. Oh. Ah, o cabelo não tinha pego essa aqui. Agora a gente tem duas peças. Tranquilão. Ô oh, oh, zumbi, ainda! Oh meu Deus. Ixi, tá morto o Loki. Ô Loki! Nossa, ele quer, ele, quer, ele quer pegar, hein? Vamos pentear o topete desse Loki pra largar esse é trouxa, hein? Você é louco em jogo. Pois é, com certeza ele fez um tratamento de canal nele. Você escutou barulhinho? Não. Beleza. Mas tem uma arma ali gigante aí no fundo. Bazuca benta. Vamos em direção a ela. Ó, abrimos aqui. A gente tem a segunda peça. Será que abre aqui já de cara? Olha aí. Olha que amor. Que ama Beleza, segure o soco forte para ativar o incendiário de chamas. Rapaziada, curte demais. Vem com 400 foguinhos dentro. O que, que acontece? Com certeza vão queimar aqueles lock na volta. Vamos ah, ver qual é que é. Vai mexer com o Liam? Vocês querem mexer com o Liam? Vamos ver qual é que é. Vamos ver se a pressão. Rapaziada, temos nada mais, nada menos que. Ó, oh. duas peças extras. Rapaziada, o problema é que não tem espaço. <risos> Beleza, oh meu Deus, tem uma vermelha e um azul, tio Rapaziada, o Caverninha não fez um, uma boa jornada não, o que que acontece? A gente vai ter que queimar aqueles Locks Voltar, deixar os negócios do baú, pegar as peças depois Se der tudo certinho, conforme o Caverninha imagina Se essa arma aqui for propícia para o queimamento de Locks Com certeza, iremos fazer uma ótima jogatina, tio Porque a gente não gastou munição, gastou as plantinhas ali, mas tem Plantinha que a gente tem, o que não tem é munição Verdade, com isso em mente, pode o cabineiro ficou preso aqui. Hein? Beleza, vamos ter que abrir outra porta ali. Assim é a gente abre essa é. Ué. Agora a gente precisa de pegar a outra pecinha benta. É isso mesmo. Essa fechou, mas aquela ali tá aberta. Não, agora abre essa aqui. Por um, por um espaço não deu. Será que o, o, o caverninha descarta? Vamos subir ali? Se a gente não for envenenado, a gente volta, simplesmente descarta essa plantinha azul velha ali que a gente tem no baú. E já volta aqui pega as pecinhas com amor, tio. Aí vai ser legal. Se eu não voltar em 5 minutos, Espera aí mais um pouco. Rapaziada, vamos pegar essa... Colocar aqui já no slot 3, tio. Por quê? O slot 4... Já está alocado para o pistolador Slot 4, ninguém mexe nele, é o pistolador? Beleza, vamos tacar fogo nesse slot aqui Cadê ele, Cadê? Vem, bigorna! Olha aí! Ai, ah, você é mergulha, né? Rapaziada, peraí, hein? Queimou um lugar errado Rapaziada, o bigorna não tá... Ô, oh, louco! Ô, oh, jogo! Queima esse bigorna! Voltei atrás! Rapaziada, não deu muito certo, não Agora a gente pega essa de volta Que vai trancar Agora tranquilamente Entra ali Recupera essa Olha, onde você tá indo, tio? Você recupera essa Agora a gente usa a porta Não, agora a gente sai fora, tio Não precisa nem pegar porta, nada Tranquilo, sobrou uma planta azul Temos nada mais, nada menos Azul não, vermelho tio Pegá-la, a gente pode combinar ali Fazer um uma plantinha profissional. E é o que o Caverninho vai fazer. Dá um combination. VAP. Já equipa nada mais, nada menos que o lança-gretas. É o quê? Foguista é muito essencial nessa parte. Só que a gente tem que controlar o gasto dele. Porque. Ô, louco! Shit! Peraí, ele finge de morto, tá? Ele finge... Ele é Ele é esperto, ele agacha. É o Loki já tava esperando aqui. Na, Na moral. Pai, vamos esperar o Loki voltar. V vamos tranquilo. Acabei não tá com pressa nenhuma de matar esses Loki. Ó, a arma sempre apontada. Ap apareceu, o foguinho vai cantar. Ah, mas é mais ou assim. Ele vai levantar, tio. Ó. Ó. Rapaziada, se aparecer atrás, ferrou, tá? Só, só pra avisar. tem um ali. Vamos voltar por aqui? Isso, jogo, isso. Deixa eu passar aí. Tem como deixar eu passar? Ô jogo! Que isso? que foi isso? O que foi isso, Foi isso. Ô, louco! Olha, passamos de boa! <risos> Sobe, Guilherme! Rapaziada, tá, tá lindo, tio. Tá, vamos descer aí de boa. Tranquilão até a plantinha ali Ó, oh, era a armadilha oh, louco o jogo, ele vem com a mãozinha A granada, coloca a granada Não tem nada? Ô, isso, você não tem nada Ó, oh, louco o jogo De Deixa o passar? Será que ele deixa? Queima esse bloco Fazer gastando toda a arma, tio Rapaziada, estamos envenenados, hein? Só para lembrar que acho, eu acho que tem uma no baú. Vai lá e vê! Vamos simplesmente pegar essa chavinha aqui. Olha, uma. força, tio. A gente só precisa voltar, tá perto. Chega no baú ali, você toma aquela plantinha breathe. azul. Rapaziada. Eu... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Só lembrando que a escopeta vai ficar na mão aqui. Ó, oh, por sintomas. Antes de continuar essa parte aqui, só vou dar um VAP aqui, VAP. Sem zoeira, tio. Ah, o negócio tá com zoeira, não, tio. O tá. Não, não está com espírito zoerístico. Por quê? Brioco tá mais ou menos congelado, tio. O Sub-Zero tá com três Adukin de gelo. Beleza? Ó, vamos concentrar aqui agora é o momento de a gente voltar no baú tomar aquele. Oh! Não jogo! Tem, fala, tem mais. Ah! Ah! Foi mais ou menos assim que aconteceu, rapaziada. Tem um lock aqui. o Caverninha já tinha... Par... Olha aí! Olha que jogo, tio. Olha aí o que acontece com a jaca desse lock. This... Rapaziada, o jogo pilantra. Você viu onde que o cara tava? Não vi. <risos> vamos ficar esperto. Caverninha já passou pela situação. Rapaziada, ele tá no danger. fazer não sei se eu, se eu, se eu já uso ou se eu arrisco um pouquinho mais. Rapaziada, vamos. O vai conseguir, tio. Tá perto, o baúzinho tá ali pertinho A gente toma e a gente pode usar uma plantinha verde normal Aí a gente recupera o... O fine Ô Leon, aguenta, aguenta, Leon Ó o baú, ó o baú, Leon Erva azul, rapaziada, tem Rápido, Rápido. Manda, cadê as azul? Tio? Beleza, erva azul, rapaziada, o cabineiro nunca precisou Tanto de uma ervinha azul, hein Tranquilo, manda Como no danger, ó VAP pra dentro. Tamo, tamo no final. Tranquilo agora, rapaziada. Olha o tanto de erva verde aqui, hein? Dois spray. O que que acontece? Passamos bem. Tem erva. Tem muita erva aqui, tio. Ó, oh, meu Deus do céu. É erva negada toda. Ingrediente para tudo quanto é maluco. Rapaziada. É salvamento, né? Sem pensar, tio. VAP. Beleza, rapaziada. Só relembrando que agora a gente não pode mais salvar o game. Beleza? Porque não tem mais Incremental. Salvamos no um local não mal E não muito bem O Cabrinha podia ter aguentado aquela parte lá Um pouco mais sem salvar Mas, tava meio complicado Agora a gente vai em busca a última A última pecinha Que não está difícil Ó, Pegamos a chave aqui, que é aquela chave benta Quebra as paradinhas Vamos simplesmente ter que pegar aquela a, a pecinha T Que a gente vai ter que abrir outras portas ali Que ficou lá pra trás, hein? O Cabrinha lembra que tinha um, uns local bento Peraí que o Cavanha não deixou essas duas peças aqui, ó. Vamos colocar uma peça aqui, rapidão. Vap. E mais uma aqui. Vapão. Beleza, agora vai faltar só uma. Tranquilo, em busca a última peça. Beleza, temos nada mais pecinhas, não temos plantinhas. É, é bom andar com a plantinha no bolso. Já que não temos faquinha nem nada. A faquinha aqui tinha faca do combate. Rapaziada, vamos sem plantinha mesmo tio, é macho, dois, dois slots que a gente vai, com certeza vai precisar É, não tem como, não tem como não Rapaz, eu, sem planta hein Beleza, temos o queimador Bento A arminha O problema é, é, é que se esses bigornas aparecerem de novo Pô meu a gente tá dormindo né, pelo amor de Deus, não acorda não Se esses bigornas aparecerem de novo O caverninho não tem munição de fogo pra matar ele o suficiente hein o hard é hard. Com certeza aqui. Granada. Rapaz, não, não tem como recusar, né? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos ver o que dá. Beleza. Vamos equipar a granada? Se a gente perder. A gente perde a granada, tipo. Beleza. Mas é, acho que era pra cá que a gente tinha Ó, tem muito lock desses, hein? Ó, oh, é brincar o zóio. Ele joga três bicho, velho O ele outro tá vindo pelas costas, hein Abre o zóio aí, tio Abre o zóia Bate, faz alguma coisa O jogo Olha, hein Trancou o jogo Você é louco, Leo Sobe aí Isso, basta Será que dá agora? Valeu, desce! Rapaziada, é mais ou menos nesse esquema, tio. Deu certo! O que que acontece? Ó, oh, tem mais a plantas. O Caso o Leon fica com sintomas de estar envenenado, beleza, falta só o último plugzinho vento lá, hein? Já estamos ligados. O único problema é que o caverninho não vai ter espaço para nada, tio. Fazer, vamos com calma. Munição escopeta. Cai pra dentro, escopeta. <risos> é bastante tiro, hein? Uns 3, 4 ali. Três tirinhos, três tirinhos. Desistiu um elevador aqui. Onde oh, um jogo? Uns hammer ali, hein? Nossa. Beleza, agora a gente volta na faquinha. Rapaziada, zumbi deitado no chão, fingindo de morto. Não caia nessa, tipo, Não hard ainda, eles voltam. Eles vão cair ali atrás da porta esperando pra te beijar. Tipo... Eles são espertos, estão deitados, beleza? Ô, oh, louco, jogo Aí você sai de rolê com o Leon Maquinha Tuzinho tá rodopiando, hein Level 3, hein Olha o tamanho do bacon do cara pra cima ali Você é louco, hein, tio Beleza O oh, jogo Não, não pega não, pega não Vamos pegar isso aqui depois A gente tem um espaço ainda Com certeza a gente vai precisar Ô, oh, jogo Rapaziada, ele finge de morto, hein fa fa Faz o topete dele, ó Essa do topete aqui Com certeza ele não vai aguentar Não vai resistir Beleza. Mais munição de armitas. Vamos ter que deixar no baú. No baú. Vamos deixar aí de momento, porque não cabe mais nada. Rapaziada, é, o Caverninha fez uma bobeira, tio. Ele trouxe a arma de fogo aqui. Ela é, ela é gigante, estamos com seis espaços só de arma. Vamos completar os locks então. Quem, quem tiver aí pra dar um sorriso pro Caverninha, ó. Qualquer sorriso, abre a jaca. <risos> abre a jaca, tio. Isso, isso. Fica no chão de boa aí. Beleza. Rapaziada, temos a chavinha aqui, hein. Com muita fé e amor. Vamos abrir esse Treatment Facility aqui. O jogo abriu, hein. Beleza. Rapaziada, ô oh, meu Deus, negócio de salvar, hein. Pólvora. Já chegaremos aqui. Já chegaremos nesse local. Beleza, deixa o Loki ali, ele tá bem tranquilinho. Levantar, vai levar na jaca, hein. Já tô tá avisando, hein. Beleza Rapaziada Ó Ó, chavinha já foi usada Descarta, mais um espaço rapaz tem, tem, tem que negociar no game Tem que negociar Que que é isso? Mais pólvora? Calma, calma com certeza a gente vai ter um atalho ali, peraí, peraí, peraí Ó, ó, ó, já temos um código aqui, hein Ó, September 19... Blá, blá, blá, você tá vendo que tá escrito os negócios, tem as letras As letras aqui circuladas S, Z, F O Caverninha vai notar aqui que ele vai abrir algum, algum código Beleza, rapaziada Com certeza vai abrir aquele cadeado Que tá mais próximo Ou ainda tem lá na delegacia, o Caverninha não abriu, tipo, mas O problema é chegar lá também Ó, mais munição Peraí, pode ter uma bolsinha aqui, hein oh, meu Deus do céu Bolsinha aqui é, seria o ideal pro jogo. Tranquilo, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá colocar a, último, a última peça. Fazer o código. A gente pode salvar. A gente volta com mais amor aqui. E recupera as peças que faltam. A última peça é nada mais, nada menos que essa daqui. Beleza, use as velas de ignição para abrir a porta. Rapaziada, onde é que é o atalho? O meu Deus, jogo! Tá, tá, tá caindo bosta do céu, hein. <risos> Espero que esse tiozinho esteja mesmo morto. V vamos levar isso aqui lá pro baú. Depois a gente volta, pega tudo, faz a coleta. O, o, o Cavaleiro não trouxe o negócio de salvar, por quê? É, ele tá com boa intuição que tudo vai estar tá certo, depois ele vai voltar aqui. Pera aí. Tem que ter outra porta. Tipo, aí, pra, pra chegar lá por aqui não vale. Tem que ter um atalho. Tio. Se não tiver, acabou. Se tiver que passar os bigorna de novo, aí, aí... Aí não tem como, tio. Mais cagão ainda. Beleza. será lembra aquela parte que o Leon... Simplesmente desceu, deu uns pulinhos e caiu lá na, na Sala do Amor? Onde é que era aquela parte, tio? No céu, cara. Ó, oh, tem tio. Ó, vem a no braço. Ah. Bizerrão! Deita aí, bizerrão! Beleza! Rapaziada, o Caverninha não tem slot pra mais nada. Tranquilo, com a sua escopeta já. No braço! Ó. Oh. Ô oh, oh, o jogo! Ô meu, dois! Vamos olhar atrás! Beleza, o espaço é amplo. Tem que trazer simplesmente esses dois <risos> locks aqui. Olha, anda mais rápido que eu lio correndo, tá? Só, só pra te avisar. Meu Deus. Olha, vamos atrair os locks. O caverninha podia ter passado pela direita ali, só que fica mais estreito o caminho. Aí, é ferra, aí, jogo? Olha aqui o mono... O mono-braço, tio. Cai, cai. Pronto. Pode agora o caverninho não quiser arriscar, não, que Cada morte aqui tem que mais ou menos... Vou voltar umas 30 vezes. Será que tem como um facar Loki daqui? Será que ela vomita? Son of a bitch. Uma passou, uma passou reto. O problema é a outra. Oh, Louca, ela sobe, hein? Ainda abraça o camara. Ô jogo. Você caiu. Já tombou. tombou Tombou a louco. Estou pretão! Colou bem. Abriu a jaca? Não abriu. Não abriu a jaca, mas passamos. Rapaziada, é, é assim. Ficou as munições pra trás ali. Vamos ver se a gente dá um jeito de pegar elas. Pera aí. Oi, oh, sim! Mas como não cabe mais nada... Coloquei em jogo. Olha aí a, presen a presença do... Ô, oh, meu Deus, eu dei dois tiros porque eu não sabia que os caras estavam mortos. Não quis arriscar. Tranquilo. Rapaziada, a gente abriu a, a, a jaca no local... Confirmamos que a jaca já estava aberta. Abrimos o último atalho. Talvez só não lembra perfeitamente onde é que vai dar esse atalho aqui, mas com certeza deve ser melhor que voltar pelos bigorna lá. Sim, é de boa. Tranquilamente, de boa. Já temos atalho. Não enfrentaremos mais os bigorna. Colocaremos nada mais nada menos que a arma de fogo no baú. E assim tudo será mais lindo e bonito, hein? Ó, só relembrando que ficou uma plantinha ali, tio? vale a pena pegar a plantinha ali? Vale, por quê? Não tem mais nada ali. Já queimamos tudo. Rapaziada, tem Loki ali se fingindo de estar tá com sintomas de morto. Rapaziada, silêncio. O caverninha curte o silêncio. Curte, tá de boa. Tranquilão. tá de momento... Tudo foi como planejado. Vamos simplesmente... Vamos simplesmente guardar as coisinhas no baú ali. Ó. Temos extra granada. Temos isso aqui. Temos nada mais que guardar isso aqui. Agora já fica quatro espaços. Cinco espaços com a última pecinha. Ó. Última pecinha a gente coloca aqui. VAP. Tranquilo. A gente tem que voltar para fazer esse código. Mas vamos fazer aquela limpa... Básica no game